Fala galera, Maicon Gomes aqui de novo. Vamos para a nossa terceira aula de cavaco. Vou retomar as duas primeiras aulas. Primeira aula eu falei de afinação do instrumento. Como que você afina as cordas do cavaco. Ré, Si, Sol, Ré, D, B, G. E D de novo, as duas cordas aqui repetem a afinação. E aí passei o exercício aqui para mão mão da palhetada aqui, ó. Para baixo e para cima, paletada alternada, correto? Espero que vocês tenham treinado. E isso vai ajudar muito vocês a tocar o cavaco na hora de tirar as músicas e fazer os exercícios, fazer os solos. Isso vai ajudar muito. Sempre paletada alternada. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Beleza? É isso aí. Vamos praticar, hein? Segunda aula. Escala cromática. Muito importante para quem vai tocar cavaco, violão, baixo, guitarra, banjo, bandolim. Muito importante saber a escala cromática. Olha aí no Google, joga no Google, vai aparecer um monte aí de exemplos. Como que é a escala cromática? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. para que que é isso? Pelo seguinte, se eu achar que... Fizer aqui um acorde, ó, pegar o dedo 1 um aqui, colocar aqui na segunda casa aqui do cavaquinho, pegar todas as cordas, eu tenho a nota lá, o acorde de lá. Se eu quiser fazer um Dó nessa mesma forma aqui, é só arrastar o dedo, ó, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Aqui na quinta casa, ó, primeira bolinha, quinta casa. A mesma forma que eu fiz o Lá, ó, eu fiz o Dó aqui na quinta casa. Se eu quiser fazer um ré, é só olhar na escala cromática. Eu fiz o acorde, olha a escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré. Mesma forma, não estou trocando. Ó. É a mesma forma do Lá. Eu fiz um Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Isso serve para qualquer forma de acorde. Se eu fizer um sol aqui em cima ó. e aí eu quiser fazer um Fá com a mesma forma, sem mudar o dedo. Ó. Se eu quiser fazer um Lá sem ser naquela outra forma, fazer o Lá nessa forma de Sol. Está vendo? Para isso que serve a escala cromática. Então, temos que estudar a escala cromática, fazer o exercício aqui alternado. Agora na terceira aula eu vou somar as duas coisas. Vamos fazer aqui o Lá maior, você vai pegar esse dedo aqui, ó, e vai colocar ele aqui na segunda casa aqui do cavaco. Assim, ó, na segunda casa, ó. Primeira casa, segunda casa. Bota ele aqui. Vamos fazer paletada alternada aqui, ó. Beleza? Vamos fazer agora um Si, ó, a gente vai... Tá na segunda casa, vamos andar... Uma casa, que seria o Lá sustenido, vou mandar outra casa, o Si, aqui na quarta casa, ó. Então, para facilitar, conta aqui, ó. Segunda casa, o Lá, o acorde de Lá. Quarta casa, acorde de Si. Mesmo dedo aqui, ó. Só colocar aqui, em todas as cordas. Beleza? E logo depois do si na próxima casa já é o dó. Só arrastar os dedos, o dedo. Então, vamos fazer palhetada alternada com esses três acordes. De lá na segunda casa. Depois si na quarta casa. Depois dó na quinta casa, volta pro si, depois volta pro lá. Beleza, então vamos treinando aí. Essa é a nossa terceira aula de Cavaco. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha aí para todo mundo. E comenta aí, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser dar sugestão de conteúdo, comenta aí embaixo. Valeu, até a próxima.